um movimento pendular, ou seja, ele imprimiu um movimento no pêndulo, na bola de ferro, e percebeu que, com o passar do tempo, o pêndulo estava realizando um movimento circular no sentido horário, ou seja, uma pequena rotação no sentido horário. E a única coisa que explicava este movimento era o fato de que a Terra rotacionava sobre o seu próprio eixo. Então, eu posso colocar aqui ó, que o movimento, movimento explicado pela rotação da Terra em torno de seu eixo. E isso é devido ao efeito Coriolis, que nada mais é do que a aceleração angular. Nós podemos também falar do achatamento da Terra, então, deixa eu descer aqui rapidinho. Bem, a rotação, ela provoca um aumento do diâmetro equatorial em relação ao diâmetro polar. Então, eu posso colocar aqui cada um. Então, deixa eu colocar em amarelo aqui cada um diâmetro, e eu vou pintar de outra cor. Então, esse aqui, é o diâmetro polar, e eu vou colocar em outra cor o diâmetro equatorial. Então, a rotação ela vai causar um aumento do diâmetro equatorial em relação ao diâmetro polar, e isso causa um achatamento na Terra, por isso que o achatamento é mais uma evidência de que a Terra rotaciona. E a razão entre esses diâmetros é de 0,997, ou seja, aproximadamente 21 km de diferença. E como nós sabemos, a Terra ela possui diversos movimentos, mas eu já falei da rotação e agora eu vou falar da translação da Terra. E a translação da Terra é o um movimento que a mesma realiza em torno do Sol, mas será que nós temos evidências desse movimento? Então, eu vou listar aqui, rapidinho, quatro evidências do movimento de translação. Então, posso colocar aqui. Ó. A primeira delas é a estação do ano, tá? estações do ano. A segunda evidência é a temperatura associada à duração do dia. E uma outra evidência do movimento de translação são as variações periódicas dos tamanhos das sombras. E, por fim, uma última evidência é que o dia e a noite têm o mesmo tempo de duração duas vezes no ano. Então, pessoal, essas são algumas evidências do movimento de translação da Terra, mas eu vou falar a respeito de cada uma delas em futuras aulas. Então, pessoal, é isso aí e até a próxima aula!